Eu sou o Pedro Camarão e esse é o podcast de análise de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, Carta Semanal, que é gravado sempre às segundas-feiras, hoje, dia 3 de junho. Estão aqui comigo... Jordana Pereira, socióloga. Eduardo Tadeu Pereira, historiador. Marcelo Manzano, economista. Na edição de hoje, nós vamos tratar da reforma da Previdência e das relações entre governo e Congresso. Também falaremos de como a opinião pública recebeu os decretos de porte e posse de arma promulgados pelo Jair Bolsonaro e, por fim, falaremos também do futuro da economia neste ano. O nosso primeiro tema é a reforma da Previdência e a relação do Congresso com o Planalto. E parece que foi significativa a entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no mesmo dia para dois dos principais órgãos de imprensa do país, para o jornal O Globo e para o jornal o Estado de São Paulo. A minha leitura é que a gente tem, nesse mesma, nessa mesma ação, digamos assim, um recado da mídia, dizendo, nós temos com quem conversar, já que o presidente Bolsonaro não fala com esses órgãos de imprensa. Então, eles estão, digamos assim, é, mostrando que eles podem potencializar alguém e sinalizando, na minha opinião, para o presidente Bolsonaro. De outro lado o Rodrigo Maia dizendo olha eu posso representar os interesses do capital já que o governo o executivo o bolsonaro não conseguem fazê-lo e para o povo significa que eles estão armando né porque no fundo no fundo o que eles estão dizendo é com bolsonaro ou com o congresso é com bolsonaro ou sem bolsonaro o congresso quer aprovar a reforma da Previdência, prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. O está sinalizando que vai abrir para privatização prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. Então, na verdade, é o mesmo pacto funcionando, mas é, com uma sinalização clara de que, se não for com o executivo, vai com o legislativo. Pois é, a questão é qual será que é a diferença? Por que que a essa rivalidade entre um e outro. É simplesmente pela falta de capacidade de articulação do governo que não consegue passar a agenda? Porque veja, Rodrigo Maia tem a capacidade. O Bolsonaro quer, mas não tem a capacidade. E o mercado dialoga com os dois. Quer dizer, qual que é... Por que, que cada um deles tem coisas diferentes a oferecer? Olha, eu acho que cada vez mais o mercado se dá conta que o Bolsonaro não tem condições de entregar o que prometeu. O Bolsonaro... É, tem cometido uma série de equívocos políticos, é, tem uma agenda muito polêmica que acaba comprometendo é, as pautas prioritárias para o mercado, que é a pauta da reforma, a pauta das privatizações. Então, acho que é um mal-estar aí no campo político que elegeu o Bolsonaro. E esse campo político negocia uma saída, pode ser via um parlamentarismo branco, alguma coisa do gênero, negocie uma saída com outros atores eh, no cenário político. Acho que a entrevista do, do Rodrigo Maia vem nesse, nesse sentido. Agora, muito se vinculou a respeito... Né, a economia está parada, entrando em recessão, e que a reforma da Previdência era prioritária para fazer de novo a roda da economia girar. E agora parece que até parcela, parcela né, do próprio Rodrigo Maia que analisou isso na entrevista, tem recuado um pouco nesse discurso. Qual, qual é dessa galera, Manzano? Eu não sei dizer, essa galera... É difícil de interpretar, mas eu acho que eles fizeram um blefe, né, uma chantagem para a sociedade brasileira, colocaram isso na mídia, de que a reforma da Previdência era fundamental, e vai chegando a hora da verdade. Ele Na verdade, eles sabem que a reforma da Previdência, se vier a ter algum impacto sobre as contas públicas, é um impacto de longo prazo. Então, é, é falso, é absolutamente falso essa tese de que a reforma é pré-requisito para que a economia volte a crescer. Isso é um blefe, uma chantagem política que foi vendida na eleição, que foi anunciada durante o início de governo Bolsonaro como uma maneira de ganhar apoio para essas teses, mas eu acho que eles vão chegando próximos de realizar a reforma e tem que começar a desarmar esse circo. né? Vejo muito por aí. E, e estados e municípios estão sendo colocados, vamos dizer, nessa disputa em torno da reforma da Previdência, porque a pressão está sendo para cima de governadores e prefeitos, para que eles façam com que os deputados deem apoio à reforma da Previdência, porque o rombo deles é grande, não é isso? É, os muitos municípios, aqueles que têm regime próprio de Previdência, que são os municípios maiores, dos 5.568 municípios do Brasil, em torno de 2.100 têm seu regime próprio de Previdência. Desses, alguns, metade talvez esteja com problema, ou seja, mil municípios. Os outros não estão com problemas, inclusive, com seus regimes próprios de previdência. E nos estados, existem muitos estados que estão com problema com seus regimes próprios de previdência. O que a gente tem dito é, do ponto de vista dos municípios, o que os prefeitos das cidades menores, o que os prefeitos das cidades interioranas sabem, é que o recurso que entra de previdência no município é muito maior do que o recurso do FPM. É muito maior do que a arrecadação própria da previdência. Quando o governo federal diz que vai economizar um trilhão, em 10 anos, o prefeito da cidade menor sabe que isso significa um trilhão a menos rodando nas cidades, rodando na economia do país. Então, a economia do governo federal é uma economia do governo, digamos, tirando esse recurso da, da contabilidade da sociedade, tirando esse recurso do dono da padaria, tirando esse recurso do açougueiro, tirando esse recurso do mercadinho do bairro. Então, os prefeitos entendem isso. Agora... Os governadores e os prefeitos das cidades grandes estão com um pepino na mão, porque os regimes próprios de previdência, é, muitos deles, é, acumularam dívidas e acumularam problemas. Agora, o que a gente tinha que ter clareza e todo mundo tem que pressionar o governo é que se existem privilégios, que o governo está dizendo que está fazendo a reforma para cortar privilégios, se existem privilégios... Todos os privilégios existentes estão nos regimes próprios de previdência, seja dos municípios, seja dos estados. No regime próprio do servidor público, do servidor civil da União, também esses, esses privilégios já foram cortados nas reformas feitas em 2013. Existem privilégios caríssimos, altíssimos, caríssimos para a sociedade, por exemplo, no regime próprio dos militares. Agora, no regime geral da previdência, no INSS, naquele que estão os trabalhadores e trabalhadoras do setor privado de maneira geral, e de 3 mil municípios do país, esse regime não tem privilégio. No regime geral da previdência, 66% das pessoas recebem um salário mínimo de pensão ou de previdência, de, de aposentadoria. É, a média salarial, a média dos benefícios é de R$ 1.40,0. Então não tem privilégio aí. E o teto é de 5.800 e que todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe que quase ninguém recebe. Então na verdade não tem privilégio. Se tem problema, então a gente está dizendo o seguinte, mantém o regime geral como está, não mexe no regime geral. No entanto, a reforma que esse governo está propondo, a grande mexida é exatamente no regime geral. Mesmo que os estados queiram entrar, que os municípios queiram entrar, mas a grande mexida e a grande economia é no regime geral, prejudicando os mais pobres, prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. Agora, você apresentou aqui uma série de informações muito importantes que simplesmente não passam, não atravessam o debate da reforma da Previdência, que acontece na imprensa, enfim, que, que é o que a gente vê. Né, que é o que o grande público vê. Só o que se vê é, olha, tem a necessidade, não tem a necessidade. E, a, e, e essa coisa de pressionar, fazer uma pressão com as informações de que os estados estão com rombo e coisa e tal. Sendo que, na verdade, os próprios estados poderiam resolver os seus rombos. O que é está que em jogo a mais aí? Tem uma, uma questão de, de, de, por exemplo, insere os estados na reforma da Previdência, no, que está no Congresso ou não? Então, duas coisas que eu, é, a gente pode pontuar aqui. A primeira, é que nada impede que os estados e os municípios regulem, regulamentem a sua própria previdência privada. A sua previdência desculpa, a sua previdência própria. Alguns municípios já fizeram isso, Alguns estados estão fazendo isso. Então, não precisa de uma reforma geral da Previdência Nacional. Não precisa de uma reforma geral que mexa no regime geral dos trabalhadores para que estados e municípios possam melhorar a sua performance previdenciária. Nós estamos dizendo que os municípios, os estados que têm problemas, que resolvam os seus problemas. Agora, não pode jogar isso para lá. Mas tem um dado que me chama muito a atenção, que o Marcelo poderia comentar, que é o seguinte. O que, que significa isso para o mercado? Porque, na verdade, assim, o que me intriga, o que me intriga nós, trabalhadores e trabalhadoras, é o que, que a, o pagamento da previdência, o pagamento da aposentadoria, por que tanto interesse dos bancos, por que tanto interesse do setor financeiro, por que tanto interesse do o mercado em é, fazer a reforma da previdência? Porque, na verdade, eles não ganham diretamente com isso, não é? é? Em relação ao regime geral da previdência, que é de todos os trabalhadores da iniciativa privada, é, eles até ganham, supõem que serão beneficiados, na medida que os trabalhadores sem alternativa, com uma previdência muito ruim, uma previdência pública muito ruim, que não garanta uma aposentadoria minimamente é, sustentável, para ele ter uma velhice é, mais tranquila, que esses trabalhadores vão optar por um sistema de capitalização. E o governo tem grande interesse em, em aprovar a capitalização mais radical possível. É, então, Certamente o setor privado está de olho nesse recurso do regime geral de previdência. Em relação ao regime é, de previdência dos municípios, o regime público, regimes próprios de previdência social, o, acho que o interesse do mercado é garantir que dos recursos do setor público é, uma parte maior fique disponível para arcar com os juros da dívida pública. O, é bom lembrar que o mercado, principalmente o mercado financeiro, principalmente o, os setores controlados pelo rentismo no Brasil, que são muito fortes, a eles interessa que o Estado gaste menos com políticas sociais, com transferências de renda, de tal maneira que sobre mais recursos para financiar o, o pagamento da dívida, né, o endividamento público e pagar os juros que eles são beneficiários. Então, indiretamente, é por aí que eles querem é, apostar na reforma da Previdência. Agora a gente vai falar sobre a última... O último resultado de pesquisa Ibop que saiu aí sobre como a opinião pública recebe o decreto de posse e porte de armas. É isso, saiu nessa segunda-feira, dia 3 de junho, uma pesquisa do Ibop que foi a campo ainda em março, falando da opinião pública brasileira a respeito da posse e do porte de armas no país. Lembrando que já foram três decretos assinados pelo presidente Bolsonaro nessa temática. O primeiro, ainda em janeiro, flexibilizando a posse, né? ou seja, permitindo que as pessoas possam ter armas em casa, nos comércios, enfim. A segunda, já em maio, flexibilizando o porte de armas, permitindo que as pessoas pudessem andar nas ruas com as suas armas. E o terceiro, 15 dias depois desse, desse segundo decreto, com o objetivo, segundo o Planalto, aí abre aspas, de sanar erros da publicação original. Bom, essa é uma das principais bandeiras da campanha do Bolsonaro, ainda em 2018, mas como já havia sido mostrado uma pesquisa da Tafolha ainda no final do ano passado, a população é contra as medidas de flexibilização do uso de armas no país. E aí eu vou trazer alguns dados aqui. 61% da população brasileira é contra é, o direito né, que, que as pessoas possam ter armas. 73% é contra que o cidadão possa andar armado nas ruas. E aí um destaque para os mais pobres e as mulheres que tendem a ser ainda mais fortemente contra essas medidas. 80% das mulheres é contra o porte de armas. A opinião favorável à flexibilização encontra mais ressonância apenas entre aqueles com mais de cinco salários mínimos, né? Então, 53% das pessoas que ganham mais de cinco salários mínimos são a favor das medidas. E na região sul também, que há um pouco mais de, de ressonância, tem um empate entre as duas posições. Pois é, temos essa pesquisa que revela que o governo Bolsonaro, na verdade, vai contra o que pensa a maioria da população brasileira. É, porque acho que fica claro que ele não governa para a maioria da população brasileira. Para nenhum setor, digamos assim. Porque para quem que esse governo governa e para quem que esse governo tem compromisso? Ele tem compromisso com o setor do chamado o mercado, que é o grande capital, o capital financeiro, o grande capital, tem, ele tem compromisso. Com o agronegócio... Desculpa, nesse caso estamos falando da indústria de armamentos. Também, mas nesse caso eu acho que é mais do que a indústria de armamentos, estamos falando dos, de um pequeno grupo de aguerridos torcedores da direita fanática. São verdadeiros hooligans do bolsonarismo, que vão às ruas, que xingam, que brigam e que exigem é, medidas mais drásticas, exigem medidas mais radicais do ponto de vista do conservadorismo, do ponto de vista é, do armamentismo, do ponto de vista dos posicionamentos do governo. E, incrivelmente, esse presidente tem respondido a esses pequenos grupos. Tem feito política pública direcionada a atender a perspectiva, o ponto de vista de pequenos grupos de hooligans que saem às ruas gritando, que é incrível, porque isso significa a paralisia do outro, a contraponto disso é a paralisia econômica que o país vive porque até o, o, o, os setores mais da direita liberal do país assumem que o Brasil, o Brasil está parado, está regredindo, o PIB não cresce, pelo contrário, diminuiu, o Marcelo pode comentar melhor sobre isso, e o governo dando atenção para isso, ou seja, soltando fogos para a torcida hooligan do, dos, dos mais fanáticos. Exatamente é isso, Edu, porque na verdade... É... Os especialistas em segurança pública. né? Teve um estudo muito interessante do Júlio Jacobo, que é um sociólogo responsável pelo mapa da violência no Brasil, que mostrou que o Estatuto do Desarmamento de 2003 salvou mais de 160 mil vidas até agora. Então, qualquer opinião um pouco mais razoável é, vai ser contra esse tipo de medida. Então, o que parece é que o Bolsonaro realmente está atendendo a um grupo bem pequeno, aí de uns 10%, 15%, que são, se dizem, de fato, bolsonaristas, e radicalizando nas medidas numa uma estupidez assim sem tamanho. Não, eu Acho curioso o seguinte, né? que, na verdade, como a pesquisa demonstra, é, o único segmento da sociedade que apoia essas medidas do, do Bolsonaro, o único segmento onde isso é majoritário, são os homens. né? É, justamente os homens que são os grandes assassinos no Brasil, quer dizer, as mulheres, se não me engano, é, o número de mulheres que cometem assassinato com armas de fogo, é men menos de 5% do total, se não me falha a memória. Né? Então homens é, brancos são aqueles que tradicionalmente é, cometem crimes com armas de fogo e agora defendem a liberação das armas. Quer dizer, são os assassinos pedindo para que a arma seja liberada. É, e o governo chegou a dizer que essa medida ia ser boa para as mulheres que sofrem de violência doméstica, né? Sim. O que é um, um absurdo, porque justamente os homens vão ter mais poder, né, e cometer aí esses assassinatos. Outra outra coisa interessante que o Edu disse também é outro grupo que tem muito interesse nesse tipo de medida é a própria indústria marmentícia, né? É, as ações da Taurus, que é uma da, que é a empresa a fábrica que, que tem o, tem o monopólio da produção armamentícia no Brasil, subiram radicalmente, né, foi mais de 5 mil pontos em apenas um dia, e eles disseram que tem 2 mil pessoas na lista esperando por um, um, uma arma específica, que é fuzis, né que o Bolsonaro, no segundo decreto de, que, ele, que ele publicou em maio, permitia que a população comum tivesse fuzis também. E aí a Taurus disse que já tinha duas mil pessoas na lista esperando por esse armamento. Pois é, vamos ver... Que fim vai levar essa situação, já que temos aí a arma que é um signo de poder, um poder que a maioria da população, mulheres, os mais pobres, não querem, e só quem quer é uma elite branca, rica e que já tem um determinado poder. Acho que a e gente. Que já mata. Que... Né? Exatamente, a gente tem uma questão bem reflexiva aí, né? Neste terceiro bloco a gente vai falar sobre o futuro da economia para esse ano. É ruim, o futuro da economia para esse ano é ruim. Já está sendo, né? nesse primeiro trimestre, é, já tivemos uma queda do PIB, foi anunciada semana passada, é, uma queda do PIB trimestral de 0,2%, o que é muito ruim, significa que a gente voltou ao terreno do, da recessão. É... E o pior é que o governo não é capaz de apontar nenhuma saída, o governo continua blefando, continua dizendo que a retomada do crescimento depende da reforma da Previdência, o que, como a gente já comentou anteriormente, é um blefe, eles mesmos sabem que isso é mentira. Algo que inclusive, perdão, a própria imprensa agora tem reconhecido, o Rodrigo Maia, o Rodrigo entrevista Maia, que citou aqui hoje, citou que não vai resolver nada. Vários economistas do mercado, quer dizer, favoráveis ao governo também, já sabem disso, têm falado sobre isso. Mas então o governo não sinaliza, e agora, essa semana, é, aconteceu uma, um fato curioso, que o Paulo Guedes, que é um homem radicalmente contra a ideia de que o Estado é capaz de, de impulsionar a economia, é, se deu por vencido, né jogando na, no, na lata do lixo toda a teoria que ele apoia, né, a teoria do neoliberalismo do, de Chicago, né, que é um neoliberalismo radical, e passou a dizer que talvez seja o caso do governo liberar os recursos do FGTS para estimular o consumo, o que é um, uma heresia do ponto de vista de alguém que vem da onde ele vem. Do FGTS ativo, inclusive. É, há uma ativas. dúvida, contas ativas ou inativas, eles ainda estão avaliando quanto de recurso podem capturar em cada um desses, desses agrupamentos, mas eles estimam que algo entre 20 ou até 40 bilhões de reais seriam injetados na economia, na, na medida que você libera isso para que as pessoas possam sacar o dinheiro do, do fundo de garantia e possam usar isso no consumo, no pagamento de suas dívidas, etc. Mas, então, é, é provável que isso venha a ocorrer, é, não é tão rápido, não é imediato, depende de algumas questões, mas provavelmente no segundo semestre, é, em algum momento no segundo semestre, deve haver essa liberação. Agora, perdão, por acaso esses valores são diferentes daqueles que foram é, liberados no governo Michel Temer, que também não surtiram efeito algum na economia? Não, é, não, é, é muito similar, o Michel Temer conseguiu liberar 44 bilhões de reais naquela ocasião, mas é, efetivamente... Graças à liberação dos recursos pelo Temer, em 2017, a economia não afundou mais do que poderia ter afundado. Então, eles sabem que, na verdade, isso é, dá uma, um certo suspiro. Né? Mas é um voo de galinha, assim. É um voo Seria de... o... é Seria muito Seria o velho voo de, keynesianismo, Marcelo? É o velho keynesianismo, por mais que isso arrepie o Paulo Guedes. Ele é... Alguém chamar ele <risos> keynesiano, ele não vai dormir à noite. Mas o que é... É, curioso é que O curioso não, o que é dramático, é que na medida que você tira esse dinheiro do fundo de garantia e passa para o consumo, você até consegue uma solução imediata para dar um refresco na economia. Mas, por outro lado, você prejudica a economia no médio e longo prazo. Porque vamos lembrar que o recurso do fundo de garantia é um recurso fundamental para financiar é, investimentos públicos na área de habitação, na área de saneamento básico e na área de infraestrutura. O FGTS é um fundo importantíssimo. Para financiar esse tipo de obras, que dão condições da economia crescer de forma muito mais robusta no futuro. Eles estão sacrificando o futuro para atender uma demanda imediata para que eles não sejam. Para gerar uma sensação, uma sensação de coisa, de, coisa boa. De, coisa boa que não afunde tanto. Né? Então é, é um erro crasso, principalmente para alguém que vem de onde vem. O Paulo Guedes, que pensa como diz que pensa o Paulo Guedes. Agora, existe uma estratégia do governo também para tentar, no, provavelmente, no final do ano, gerar outro tipo de, olha essa sensação de, vamos dizer, cenário positivo através de outros recursos que podem surgir. É, o governo tem aí na, na, no seu horizonte algumas possibilidades, né, principalmente vinculadas às privatizações, e a, as vendas do pré-sal, né, as concessões a, do, do pré-sal que podem injetar aí na economia ou para os cofres do governo algo um pouco superior a 100 bilhões de reais ainda neste ano. O que poderá inclusive, o Edu tem estudado isso, é, poderá inclusive reverter em uma operação de socorro aos municípios, o que certamente trará algum alívio. Nós estamos brigando muito por isso. Existe uma emenda da bancada do PT no Senado propondo que metade desse bônus de assinatura venha para, seja incorporado ao FPM e ao FPE, o Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. O Paulo Guedes, que é um gaiato, né, que fala bastante e cumpre pouco, tem entregado pouco, tanto para os trabalhadores, ele nem promete entregar, mas não tem entregue nem para os empresários, é, fica falando que vai dividir, que vai dar metade, mas é muito importante que uma parte disso venha para os estados e municípios, inclusive porque dado ao teto de gastos, esses 100 bilhões não vão ser revertidos para serviços sociais, não vão ser para políticas públicas do governo federal, porque não cabe no orçamento. Agora é interessante perceber como essa mentira de crescimento econômico via uma política neoliberal, ela vai sendo desmascarada. Né? Na Argentina, também o Macri, com uma política super de austeridade neoliberal, está indicativo de congelar preços. né E aqui o Paulo Guedes também, se dizendo neoliberal e vai soltar o FGTS... É impressionante. Vamos, vamos ver até quando eles vão com essa mentira. É, no final eles entregam os pontos, né? A realidade vence o conservadorismo deles. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do podcast Carta Semanal. Até a próxima. Se você quiser fazer comentários, procure.